grande estadista, nova humanidade. Teocracia. Profecia-se cumprindo do Brasil para o mundo. Estando em decadência, Constantino reuniu os líderes cristãos para dar início à mais nefasta teocracia. João previu algo assim. A grande prostituta, Igreja de Roma, vestida de púrpura e escarlate, cores usadas pelos cardeais, tendo domínio sobre todos os povos. Esse domínio que sempre visou idiotizar para dominar, está com os seus dias contados. Essa teocracia do Brasil para o mundo tem uma finalidade. Um só pastor e um só rebanho. Deus destinou o Brasil para ser o ponto de partida, embora saibamos que muitas gerações passarão para que isso se concretize. O arquiteto constrói o grande edifício. Não. Deus faz o que é nossa obrigação. Não. O diabo faz obras malignas. Não. Resumindo tudo que há é de bom ou ruim no planeta é obra minha, sua, dele, dela, do padre, do pastor, do político. Havemos de lembrar que alguém, guru, teve fundamental importância para o grande estadista ser o que é e estar fazendo essa bendita obra. Na obra de Deus não há divisões. Portanto, quando perguntarem ao Grande Estadista, você faz isso em nome de qual Igreja? O Grande Estadista responde, faço isso em nome de Deus e de Jesus. Desse modo, todos, sejam católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, budistas, convergirão para o que nasce daqui, Brasil, e parte para o mundo. Daí, esse pessoal que entende de religião, não de Deus, darão crédito às palavras de Jesus. Não vos deixarei órfãos. Nota. Nessa teocracia do Brasil para o mundo, não haverá barganha, chefe de igreja tentando arrumar uma bocuinha junto ao grande estadista.